seja tudo ótimo Sobre o controle do pai E hoje eu vim trazer uma novidade para vocês Uma transformação de camiseta masculina Em uma batinha fresca Pro verão de 2019 Se você gosta de Customizar, de transformar Você tem que ficar até o final desse vídeo para que você aprenda A transformar todas as camisas masculinas Do seu esposo Que ele tem aí com alguma mancha Alguma coisa Essa camisa mesmo, gente, ela tinha uma mancha Bem na parte aqui da transformação no vídeo, vocês vão ver. E meu esposo manchou a camisa com piloto e a camisa nova de sinal. Não posso jogar fora, vamos customizar. Vocês vão acompanhar como faz essa transformação, fica aí até o final, tá bom? Ah, no final eu vou dar vários modelos com essa camisa que você pode usar. Beleza? Um grande beijo e até o final desse vídeo. Primeiro passo, a gente vai fazer os cortes necessários da blusa e a gente vai começar daqui, ó, cortando essa parte daqui de cima, certo? O meu ombro, eu vou cortar 44, que é a medida de ombro a ombro, 44 a gente vai cortar aqui e após cortar a gente vai medir 11 centímetros, porque como ela é, é uma ciganinha, a gente ainda vai fazer, precisar fazer a dobra. Então, a primeira coisa que a gente faz, corta essa parte de cima, retirando toda essa gola. Retirada. Após isso, a gente vai cortar as mangas. Como a gente está no período de verão, a gente não vai deixar essa manga assim tão comprida. Técnica: dobre a sua camisa, deixe ela toda certinha. Depois você vai pegar. essa parte do braço, vai medir até onde você quer. No meu modelo, eu vou fazer ela até aqui, que vai dar exatamente, se vocês quiserem seguir todo o meu modelo, da parte de cima, 26 centímetros. 26 centímetros. Vocês podem cortar um pouco menor, um pouco maior, vocês que sabem. Como aqui na Bahia é muito quente, pronto. Agora a gente vai fazer o okay que na nossa camisa? A gente vai botar os detalhes que vai fazer todo, toda a diferença e vai dar um show e vai ficar muito mimoso. Eu vou usar esse tecido de poá, que tá super na moda e vai ficar lindo. Agora, a gente vai trabalhar na decoração com esse tecido poá que tá super na moda, nessa camisa. Vocês vão reparar que aqui na minha camisa tem um pontinho vermelho de piloto que eu não consegui tirar. Então, meu esposo desistiu dela por esse motivo. E eu decidi reaproveitar porque ela estava nova. É, com isso, eu vou ter que fazer alguma coisa para tirar isso daqui. Então, eu vou pegar o tecido poá, Vou fazer da seguinte forma. Vou medir primeiro. Vocês vão ter que medir já essa parte daqui, que vai dobrar e vai costurar. Então, você pode pegar uma linha com agulha, alinhavar tudo isso e já medir. Geralmente, eu coloco quantos centímetros para dobrar isso aqui e passar na máquina? Eu coloco 6 centímetros de tecido. E seis, você divide por dois, que fica três centímetros, né? Virando. E aí, você vai e dobra aqui. Pronto. Aí, você vai fazer o quê? Você vai... Como eu só quero tirar essa mancha, isso é muito opcional. Você pode colocar o tecido ou não. Eu vou colocar porque tem essa mancha. Mas se você não colocar, você pode fazer a sua camiseta por uma só. Sem nenhuma decoração. Então eu vou pegar aqui. Vou alinhavar tudo isso aqui dobrando, já bem rente a parte que já foi dobrada. Vou colocar uma dessa desse lado. E a outra desse lado aqui. Ok? Só para esconder isso aqui mesmo. E aí depois a gente vai fazer todas as outras partes de decoração da nossa camiseta. Então, meninas, eu já bati na máquina essa parte de decoração. Essa camisa é uma camisa que você pode usar em eventos infantis, você pode usar também em festas. Porque o poá, ele é bem animador, né? Então, fica super dito. Então, vamos agora para a decoração dessa parte que eu já fiz aqui da lateral. Eu vou ensinar vocês como faz do outro lado. Você vai pegar a fita métrica, medir de acordo com a largura que a sua camisa tem. Aqui tem 18, 18, vai dar 36 centímetros de poar. Então, você vai pegar o tecido vai medir 36 centímetros, eu já medi aqui, 36 centímetros, vai pegar sua agulha e linha, vai dobrar o seu tecido da seguinte forma, e vai dobrar esse daqui também para dentro, assim. E aí, você vai alinhavar tudo... Botar na máquina, alinhavado, e bater na máquina. E você vai fazer isso aqui, todo alinhavado, certo? Aqui você vai dobrar também e bater na máquina. Então, é, é assim que faz essa parte aqui que já está pronta. Eu não vou passar pra vocês a batida na, da máquina, porque a intenção aqui é só a transformação mesmo da camisa. Outra dica também, eu já bati na máquina, dobrando essa parte aqui. E o que a gente vai fazer agora é colocar esse fio que eu fiz com o poá na, nessa parte, passar nessa parte aqui. Então, eu vou pegar um alfinete, alfinete não, essas prisinhas, e vou pegar a parte da costura da camisa e vou passar... para que o vídeo não possa ficar é para que o vídeo não fique extenso eu vou adiantar essa parte e aí eu já mostro o resultado para vocês e vou bater também logo essa parte aqui do braço na máquina preciso receber um joinha seu, né? Uma curtida. E não deixa também de se inscrever no canal, porque o nosso canal é bem versátil. Eu sempre trago algo aí novo, uma palavra nova, algo que Deus coloca no meu coração para compartilhar com vocês. E muita criatividade, porque eu amo artesanato, eu amo reinventar, eu amo quando Deus bota uma ideia boa e eu quero trazer para vocês. Então eu aproveito, se você fizer essa camisa, não se esquece de deixar um comentário para que a gente possa estar. Ó, oh, curtindo e eu posso estar acompanhando vocês também.